pessoal do outro lado? Tudo beleza? Eu sou Otávio Seixas e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou ensinar você aí que não passou neném e provavelmente vai ter que ganhar dinheiro fazendo alguma coisa a vender a sua arte na praia. E vender que tipo de arte? Esse colar castroado, segundo a minha amiga que me ensinou essa palavra esses dias. Obrigado, Tuânio. Valeu. Vou ensinar vocês a fazer esse colarzinho, que tá tipo super na moda e tá todo mundo usando Eu particularmente fiz com uma pedrinha azul, mas o pessoal usa por aí aquelas resinas que parecem com pedra da lua e tudo mais E é um colar que tipo o povo vende por 30 até 40 reais, dependendo do lugar E é super facinho de fazer Então se vocês do outro lado quer aprender a fazer esse colar super maneiro pra vender na praia e ganhar um dinheirinho Então confere o vídeo Você vai precisar de uma pedrinha da sua escolha, fio encerado, alicatinhos, tesoura, argolas. Terminais, mais conhecidos como trocinho quadrado. Fecho mosquete. Separo quatro pedaços de fio encerado com um metro de comprimento cada. Pego o fio e junto as duas pontas assim e puxo até formar uma argolinha. Pego o outro fio e faço o mesmo. Enfio uma argola dentro da outra e em um dos vãos passo as pontas do cordão por ele e puxo até formar um nozinho. Faço o mesmo com os dois outros cordões. Uso o nozinho como ponto base, cruzo os cordões e dou mais um nó para prender eles. Agora, eu pego um dos fiozinhos de cada lado e dou um nozinho. E faço a mesma coisa com os outros, usando um de cada lado e dando nozinhos. Vai dando nó pra sempre. Pra ser hippie, você tem que aprender a dar nó. Depois dos nós, ficou uma cruz de novo. E a gente vai fazer os mesmos nozinhos do mesmo jeito. Pra quê? Porque a gente não cansa de dar nó, né? Parece que deu errado, mas não. Ele vira tipo um saquinho. Coloca a pedra pra ver se serviu. Se faltar, faça mais nozinhos intercalados. Porque senão, sua pedra vai ser vomitada de dentro do saquinho. <música> Para dar um acabamento legal, eu coloquei uma miçanga e dei um nó para segurar, assim a pedra não escapa. Para finalizar, eu coloco os terminais, argolinhas e o fecho. E pronto! espero que vocês tenham gostado. Se vocês do outro lado fizerem esse colar, não se esqueçam de me mandar foto lá na fanpage do canal, porque eu adoro ver o que vocês fazem. Então me mandem fotos, eu coloco num álbum especial lá na fanpage de todos os Cookie Monsters que fazem as coisinhas legais que eu ensino por aqui tá, e tal. Pra você ficar por dentro de tudo que eu apronto aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar seu joinha, porque isso me ajuda muito e me incentiva a continuar fazendo vídeo pra vocês. E pra você do outro lado que é acompanhar um pouco mais a minha vida pessoal, dentre outras coisinhas que eu posto por aí, não esquece de seguir as redes sociais que eu vou colocar aqui do lado pra vocês. É isso aí, até a próxima e falou! <risos> Tem a cena aqui do lado, isso vai, isso vai, eu tô dizendo de gravação, tá Lucas? Só pra ser constar. -se. Hoje a gente vai trazer o desafio da farinha aqui com as irmãs Kardashian, no caso eu sou a Kim. Óbvio. Ai, que peda puta! Ai, que peda puta! <risos>